Eu sou a Levi, eu sou a Lívia, e eu sou a Letícia E nesse vídeo nós vamos fazer um desafio Em que nós vamos falar o máximo de características de Jesus dentro de um minuto e dentro desse um minuto eu vou estar tá cronometrando aqui com o celular. Entenderam? É isso Então gente. já coloca a hashtag de quem vocês acham que vai ganhar. Hashtag Levi, hashtag Livia ou hashtag Letizia? Hashtag Levi, né, gente? Hashtag, hashtag Livia. Hashtag Letizia, claro. Gente, então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e eu vou deixar o arroba no nosso Instagram lá na descrição. Então passa lá e já nos segue no Instagram. E agora vamos para as regras. A primeira regra é não pode repetir a característica. Por exemplo, se eu que Jesus é A, vocês não podem falar também que Jesus é A. Vocês têm que ver, é, falar que Jesus é B, é C, qualquer outra, outra é coisa. Mas não pode repetir. Segunda regra. É, se você demorar pra falar, você tem que passar a sua vez. Não se você demorar pra falar, passa a sua vez. E a terceira dica é que quem falar mais características vence o desafio, tá bom? Uhum, Entenderam? Bem, tá bom. Então tá, vamos ver quem vai começar primeiro. Dois, um. Dois, dois, um. Dois, dois, um. Dois, dois, um. Letícia é a primeira. Ela é pai? Para, não, pode fazer assim. Então, a gente começa de lá Depois eu você, depois é, é letícia, ah, você. É, assim, então. você Vamos começar. Vou colocar aqui no cronômetro. Um, dois, três Sim. e... Jesus é bonito. Jesus Sim. é maravilhoso. Hum, perfeito. Bondoso. Magnífico. É... Amoroso. Incrível. Rei. Filho. Não, pai. Rei dos três. <risos> Senhor dos senhores. É... Grande. Mulher amigo. Cuidadoso. Hum, hum, é... Hum, Sim. Lindo. Ué, já falei. Salvador. Meu Deus. É amoroso. Ele falou. É corajoso. É perfeito, lindo, maravilhoso, legal. Ele falou. Príncipe dos príncipes. Sei ah, lá. bondoso de Você de falou. Tantas. É. 19. Gente, a gente esquece. É. <risos> gente esquece. É. É. É. É. Calma aí, chuchade. É. Calma. faz é. a vez, Debbie. Eu, vi. eu tô não sei. Faça a vez. É. Paciente. É. É. é. 4, 3, 2 aqui! É, perfeito! Ah, ah O perfeito já falou, entendeu? <risos> Pronto, gente. Agora, quem vocês acham que ganhou? Vamos contar Gente, eu vou colocar pontos. aqui embaixo, gente. Nossa, gente. Nossa, mano. é muito difícil, né? Branco. É. E, gente, Deus. o objetivo desse vídeo foi mostrar pra vocês que é, como Jesus é maravilhoso e como o Senhor é poderoso nas nossas vidas. Então vocês podem. Gente, puderam ver um, um pouco de como Jesus é. Inclusive, Deus a gente é. não falou poderoso. Nossa. <risos> Nossa, gente, e todas essas características são na Bíblia, gente. São todas as características que nosso pai tem, né? Gente, tem muitas características, além dessas que a gente falou. Mas na hora, é sério, gente. Dá um branco, gente. nervoso. Vocês também podem tentar fazendo na cara de, de vocês. vocês. Gente, <risos> gente, isso é muito legal. E nos mostra como Jesus tem várias características boas, né? É, agora é. vamos ver quem venceu esse desafio. É isso. Obrigada, obrigada a todos que acreditaram em mim. Brincadeira, gente, mas eu ganhei Ficou quase empatado Ficou eu, por um ponto A Lívia quase me passou E o Levi quase passou a Lívia por um ponto Vocês entenderam? A pontuação vai estar aparecendo aqui embaixo Então foi esse, gente O vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo Gente, um beijo triplo para vocês E até a próxima, tchau, tchau.